Eu sou doutor Diogo, venho aqui trazer alguns esclarecimentos. Procurar, vou procurar ser bem didático nesse vídeo sobre o vírus que está sendo aí o um motivo de preocupação global, que é o coronavírus ou mais chamado agora de Covid-19. Por que que ele é uma pandemia? A Organização Mundial de Saúde declarou que esse vírus é uma pandemia porque ele não está restrito mais à China. Agora é um vírus que está espalhado por todo mundo por todos os continentes e ele não está restrito mais a um local. O que que vem a ser esse vírus? O vírus, então, é um microorganismo que, diferente das bactérias, a gente não tem um tratamento específico para ele. Então, quem, qual pai ou mãe que nunca levou um filho no pronto-socorro e o pediatra falou que seu filho estava com uma virose? Existe uma série de vírus, a gente já viu o próprio H1N1, que teve também uma pandemia há pouco tempo, que foi muito preocupante também, mas esse vírus tem uma particularidade. Eu não tenho um tratamento específico contra o vírus, então o próprio organismo tem que reagir contra essa infecção viral. Quando o organismo reage a essa infecção, ele cria anticorpos. Então, na maioria das vezes, os vírus a gente produz vacinas, que é para estimular o sistema imunológico as vacinas, elas podem ser com partículas desses vírus ou com um vírus fraquinho, um vírus atenuado. E a gente estimula o seu organismo a reagir contra essa infecção. Por ser uma infecção nova, o Covid-19, esse coronavírus, ele é uma alteração de vírus já existentes, e não existe a vacina para ele ainda. Então, se eu não tenho vacina para me proteger, eu tenho que ter outras medidas, outros cuidados. Então, é por isso que existe essa mobilização mundial. A característica desse vírus é de ter uma incubação, ou seja, eu tive contato com alguma pessoa que tem esse vírus, ele transmitiu para mim, ele entrou no meu organismo. O período de você começar a ter sintomas ele varia de dois a sete dias, sendo cinco dias em média. Existe agora declarações, isso que eu estou falando para vocês é baseado em boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então eles estudaram e viram que esse vírus, em média, depois de ter contato com alguma pessoa, cinco dias depois você pode apresentar os sintomas, mas pode apresentar até 14 dias depois. Aí porque alguns falam desse isolamento de até 14 dias. É, os vírus, normalmente, eles têm essa capacidade de infectar o organismo e a partir do momento que eu estou com esse vírus, eu posso transmitir a outra, a outra pessoa e essa possibilidade de transmissão é que difere e deixa um vírus mais grave do que o outro. Para vocês terem uma ideia, esse coronavírus a gente tem uma capacidade de transmitir em média para 2,74 pessoas, ou seja, até 3 pessoas eu tenho essa capacidade de transmissão. Para fazer uma comparação, uma analogia, o H1N1 tinha a capacidade de você passar para 1,5 pessoas. Então, esse, a possibilidade de contágio, de alastrar o vírus, é maior do que o H1N1 e, por isso, essa preocupação toda global. Quais são os sintomas para eu saber se eu estou com vírus ou não? Então, ele tem uma série de sintomas que, que são comuns aos outros vírus, que é febre. A particularidade desse vírus é que, Apenas em 50%, 50 das pessoas vão desenvolver esse sintoma febre. Então, se você está é, com o nariz escorrendo, que é outro sintoma, dor no corpo, mas não teve febre, não significa que você não tenha H1N1. Você pode, oh, é coronavírus, você pode estar tá com coronavírus. Então, é, febre não é o, o sintoma mais comum. Quais são os outros sintomas que a gente tem? o nariz escorrendo, que a gente chama de coriza, congestão nasal, nariz entupido, os olhos, a conjuntivite, os olhos congestos, a gente pode ter é, dificuldade respiratória, é, particularmente com, com uma dificuldade muito grave, isso pode motivar você realmente a ir ao pronto-socorro, porque a orientação geral é o seguinte, teve sintomas simples de nariz correndo, dor no corpo, dor de garganta, tosse, é, a, a orientação é até ficar em casa, evitar aglomerações, mas se você começou a ter dificuldade respiratória, sintomas mais graves, aí sim você deve procurar uma unidade de saúde. O, a dor no corpo pode estar presente também, esses são os sintomas do coronavírus. E além dessa dor no corpo, a tosse ela pode vir com catarro, pode ser uma tosse produtiva que já pode dar sinais de um comprometimento maior respiratório que seria a pneumonia você vai ter esse mal-estar, essa fadiga, esse cansaço fácil. Em casos mais graves, a gente diz que pode ter batimento de asa de nariz, a tiragem intercostal, que é um esforço respiratório muito grande com afundamento entre as costelas, principalmente isso é mais comum em crianças, a gente vê esses sintomas ou em idosos, e esse, esse quadro de agravamento respiratório que leva muitas vezes à internação. Para vocês terem ideia, dos pacientes que que tiverem a infecção pelo coronavírus, 80% vão ser sintomas leves. É uma gripe comum, que você pode ter tido a febre, o nariz escorrendo, tosse, uma gripe comum. Cerca de 15% dos pacientes vão ter essa dificuldade respiratória, vão ter uma, um comprometimento pulmonar mais é, mais agressivo e esses devem procurar o, o, as unidades de saúde, devem procurar o pronto-socorro e cerca de 5% só vão ter casos muito graves, que vão precisar de UTI, de ventilação, de intubação, de ter alguma assistência para conseguir respirar, respirar com a ajuda de aparelhos, como comumente a gente ouve falar. Então, é, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não é porque você pegou uma gripezinha, o nariz começou a escorrer, que você deve ir para o pronto-socorro. Esses sintomas leves, a orientação é que você fique em casa, tá bom? É, além desses sintomas, aí a gente começa a classificar, então, o que, que seria um caso suspeito? Quando que eu posso suspeitar de ter infecção pelo coronavírus ou não? Então, os casos suspeitos, eles estão relacionados àquelas pessoas que fizeram viagem para o exterior recentemente, chegaram e apresentaram esses sintomas. Então, se eu fui para o exterior, voltei e não tenho nada, eu não sou um caso suspeito. Mas se eu cheguei do exterior e dentro dos próximos 7 a 14 dias, que a gente viu que foi aquele período de incubação, eu comecei a apresentar tosse, febre, dificuldade respiratória, nariz correndo, dor de garganta, eu sou considerado um caso suspeito. E aí eu devo sim fazer esses testes. Existem testes laboratoriais para confirmar ou não, a gente viu... O presidente Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, um membro da comitiva dele teve, e ele estava próximo dessa pessoa, chegou, ele foi considerado um caso suspeito. Então, se ele apresentar algum sintoma respiratório, faz o teste. Ele fez o primeiro, deu até positivo e fez outro teste, uma contraprova que veio negativo. Então, isso são casos, é, essa indicação de teste, prova são casos mais específicos que o próprio profissional de saúde no seu atendimento vai te orientar melhor sobre isso. Então nós temos os casos suspeitos, os casos prováveis, o que, que são casos prováveis? Então o suspeito é aquele, eu fui para o exterior, ou fui para uma região endêmica, eu fui para a Itália recentemente, para a China, para os Estados Unidos, que já, a gente já tem um número maior, e cheguei no, no meu país, cheguei no Brasil e, e tive sintoma respiratório, eu sou suspeito. Se eu tenho contato com essa pessoa, por exemplo, meu parente chegou do exterior e tive contato com essa pessoa, eu posso ser considerado um caso provável. Qual é o contato então que a gente deve salientar aqui que merece cuidado? Aperto de mão, contato com secreção, então a pessoa tossiu próximo de você, aí por que das orientações dos bares, restaurantes, dos lugares, a gente tem um afastamento de dois metros das pessoas, porque durante a tosse a gente libera pequenas gotículas de saliva, que elas têm uma capacidade de se disseminar pelo ambiente. Então, pessoas com contato mais de 15 minutos de uma pessoa que teve é, esses sintomas respiratórios e uma, uma distância de 2 metros, ela é considerada que, que ela teve exposição a, a esse vírus. Então 2 metros de distância, um contato superior a 15 minutos, ou contato com saliva, a pessoa é, limpou com um lenço o um nariz que estava escorrendo e você teve contato com aquele lenço. Você está num ambiente fechado, num ambiente é, sem ventilação. Aí por que, que o vírus ele é mais preocupante no período de inverno? Porque no inverno a gente fica mais aglomerado, a gente fica em ambientes fechados e nesse ambiente fechado várias pessoas com sintomas tossindo, a gotícula se espalha pelo ambiente e você tem maior risco de contaminação. No Brasil a gente não está nesse, nesse período, por isso que a, o alerta é para o período de junho, julho, que é quando vai vir o nosso inverno. Nesse momento a gente precisa de cautela, mas ter mais esse cuidado de higiene pessoal. Então, não ter aperto de mão com as pessoas, não tossir próximo de pessoas. Se você tem algum sintoma, quais são as recomendações de usar máscara? Se você tem algum sintoma respiratório, a orientação é fique em casa. Então, peraí, você está na dúvida se vai para a igreja ou não esse final de semana. A recomendação é, se você tem algum sintoma respiratório, fique em casa. Se você é idoso, maior que 60 anos... Olha aí os idosos, né? 60 anos hoje nem é considerado idoso mais. Mas, ainda é, do ponto de vista de saúde, você pode ter mais problemas de saúde, mais comorbidades, é, é considerado sim. Então, aqueles que têm problemas de saúde, problema respiratório, que estão com a imunidade baixa, o que é a imunidade baixa? Ah, eu sou jovem. É, mas eu tenho um, um problema na vesícula e eu estou precisando operar, estou com inflamação até hoje eu não consegui operar da minha vesícula você pode estar com a imunidade baixa eu sou jovem, mas eu tenho crise de asma, de repetição você tem uma, um problema de saúde você tem, por exemplo, é, alguma infecção por um vírus que causa imunodeficiência, mais comum o HIV e você está com alteração, você não está com ele controlado a carga viral não está... É, não está indetectável, você pode ter algum imunocomprometimento, a orientação é que você evite a exposição, evite contato com pessoas. É, o uso da máscara então, ele está relacionado a essas pessoas que, que são contatos suspeitos. Então, viajei para o exterior, cheguei, estou com sintoma, eu vou usar a máscara. Ela é muito mais importante para aqueles que estão infectados do que para a população em geral. Porque eu evito sim de tossir e espalhar essas gotículas pelo ambiente. É, você vai é, usar um transporte público Você não sabe se as pessoas que estão ali dentro estão doentes ou não É um ambiente fechado Sem ventilação, um metrô ou qualquer outra coisa Se você não pode usar outro método de transporte A orientação é Você use máscara, se não puder evitar O que, que é considerado assim Pela Sociedade Brasileira de Infectologia O último É comunicado deles, eles dividiram em três fases essa infecção pelo coronavírus. Aquela primeira fase que é quando nós temos os casos importados, então aqui em Brasília a gente teve isso, a primeira paciente que teve ela veio do exterior, então essa fase 1, um, a gente conhece os casos, quem está e a gente sabe que foram casos importados. A fase 2 é que esses casos importados eles começaram a disseminar pelo local então a gente tem uma transmissão local, a gente consegue identificar ainda de quem veio a infecção. Então um exemplo, a mulher veio do exterior e o marido dela apresentou os sintomas depois. Esse ainda é uma fase 2. A pessoa que atendeu ela no hospital, então as, os contatos próximos. Quando chega na fase 3, que é essa infecção da comunidade, ela é comunitária, eu não sei mais de quem eu peguei. Eu estou no ônibus, a pessoa do ônibus está infectada pelo coronavírus, tossiu ali, eu peguei, eu já não sei de quem eu peguei, isso é a fase 3. Na fase 3, que é a fase que a gente tá, pode estar tá entrando, São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente já tem mais casos aí, pode já estar tá entrando nessa fase, a disseminação é muito rápida, porque eu perdi o controle já. E tendo essa disseminação rápida, a gente tem que ter mais cuidado com isso. Aí é a importância de se eu tiver gripado eu ficar em casa. Hoje não precisa de um alarde, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para culto religioso, porque a gente ainda está nessa fase 2 aqui em Brasília. E a depender de onde você reside, se tem uma infecção documentada por coronavírus maior que mil pessoas, a gente já está nessa fase 3 e aí sim a gente precisa de cuidados maiores. Que é restrição de, de ir para a escola, restrição de faculdade, que é o que está acontecendo na Itália. Por quê? Porque se eu tiver uma disseminação muito rápida desse vírus, a gente viu que 5% vão precisar de UTI. Então, 5% de 10 mil infectados é muita gente, a gente pode não ter leitos disponíveis na UTI, aí o porquê é da preocupação. Então, a gente já começa a ter essa restrição de, do, do contato de aglomerações para a gente um controle dessa infecção então por enquanto não tem esse alarde todo você pode ir para o seu culto religioso a depender dessa evolução o que eu estou dizendo hoje pode não ser a mesma recomendação de amanhã a recomendação de amanhã pode ser todo mundo tem que ficar em casa então vai depender desse número de casos que a gente apresentar e que a gente conseguir documentar os cuidados que a gente tem que ter hoje então a gente já vai restringir então o máximo número de pessoas, então no exemplo do culto religioso de ir para a igreja, vamos dividir então, ter vários cultos, ter dois cultos no domingo para ter um número menor de pessoas, ter uma distância maior de 2 metros, eu vou para um restaurante, as mesas tem que ter distância maior de 2 metros entre as pessoas para evitar essa disseminação das gotículas, eu vou ter cuidado com a higienização das mãos, então tem que ter lavando com água e sabão, quando possível usar álcool 70%, 40% não faz efeito nenhum com relação a matar esses micro-organismos, tem que ser 70% álcool, então vou higienizar a mão com o álcool 70%, vou se tossir, não tossir com a mão, a gente é, não ter não apertar a mão das pessoas, a gente usar máscara, se eu estou infectado, gente, é responsabilidade social, eu vou evitar de visitar minha avó, que é mais velhinho e tem problema de saúde, eu vou evitar sim de, de ir para a igreja, para aglomerações, para evitar de disseminar isso, então eu vou ter essa restrição domiciliar para evitar o contato com as pessoas o, nos ambientes. Tem que ter álcool gel disponível, a gente vê que na igreja, nas igrejas já tem esse álcool, nos hospitais, por onde a gente vai, nas clínicas tem álcool gel disponível, para você sempre estar tá limpando as mãos, uma higienização com maior frequência dos banheiros, dos sanitários, dos, é, dos corrimões, onde você pode estar tá tocando a mão ali, você vai ter uma limpeza é, mais cuidadosa e com maior frequência desses ambientes. Então a recomendação agora é não tenham pânico, a gente ainda está nessa fase 2, mas a gente deve ter cuidado e ter essa responsabilidade social, tá bom? Espero ter sido claro aí com esse vídeo e qualquer dúvida você pode é, perguntar que a gente vai estar disponível para esclarecer. Muito obrigado e cada profissional de saúde, ele é responsável sim por espalhar essa, essa notícia, por orientar as pessoas, então me senti como um profissional de saúde aqui é, na obrigação de fazer esse vídeo para vocês. Até logo!